Oi, eu sou o Leandro, e hoje estou aqui para falar para vocês a minha visão de como vai estar os empregos PCDs logo essa pandemia, depois dessa pandemia. Como todo mundo sabe, 2021, em 2021 e 2020 está sendo um pesadelo total. Muitas pessoas perdendo os familiares, perdendo pai, avó, tio, e pegando Covid ficando entubado, isso é muito ruim. E empresas também demitindo muitos funcionários. E isso acontece com os PCDs também. No início da pandemia teve muita gente sendo mandando embora com a alegação que PCDs estava em grupo de risco, por isso deveriam demitir esse PCDs, porque a empresa ia responder por processo. Eu concordo em partes. Eu acho que todo PCD está em grupo de risco e tem que ser vacinado logo. Mas isso não é desculpa para demitir um PCD, porque tem diversas formas de se realocar um PCD como home office. Então isso para mim foi capaticismo puro, preconceito puro. E... Mas e com a vacina? Pode mudar alguma coisa? Como tudo que eu já vivi antes dessa pandemia, eu acho que mesmo com a vacina a gente não vai ter oportunidade no trabalho porque a sociedade é muito preconceituosa, a sociedade não aceita o diferente... E tu sendo deficiente, tu já é diferente, então tu tem que ralar muito, tu tem que quebrar paradigmas, quebrar o, quebrar o preconceito no meio das pessoas, de manter sempre a vibe positiva que tudo vai dar certo no final, mesmo sabendo que o processo vai ser muito doloroso. Então, o que esperar depois da vacina? Vai ser como em 2019, 2018, 2010, 2009, que todo desse tinha que ralar muito romper a barreira do preconceito para conseguir algo na vida. É, não vai ser diferente agora. Eu queria que fosse eu queria que as pessoas tivessem mais empatia pelo próximo, mas elas não vão ter. O que elas estão demonstrando nessa pandemia é, se aglomerando, fazendo escarcel, é que elas não são empáticas. Então tu não tem que dizer as pessoas vão mudar com deficiente, não vão. Mas então o que pode mudar? O que está mudando é a entrada de home office como uma modalidade de trabalho. Isso pode facilitar muito, muito a entrada de um deficiente numa empresa, porque você não vai ter que se deslogar para a empresa para fazer uma entrevista. E o entrevistador, ele não vai ver suas deficiências por meio de uma câmera. Ele vai olhar o um intelectual e pode ser positivo. Outra é que contratar uma PCD via home office é muito mais vantajoso por uma empresa. Um dos fatores está em redução acidente de trabalho. Todo deficiente pode ter acidente de trabalho a empresa se incomodar, entendeu? Isso não vai ter mais, entendeu? E fora que ter deficiente na empresa gera fomento, porque o governo ele dá fomento para as empresas que contratam deficiente, ou seja, a empresa ganha grana. Então é o seguinte, é, é tu manter a calma, fazer entrevistas, usar o LinkedIn criar networking, então não pode ser um cara tímido, ser uma menina tímida que tem deficiência, porque isso vai te fazer perder um monte de oportunidade, entrar no LinkedIn, criar networking, e não ter medo de, de se arriscar, entendeu? E o que eu sempre digo é que estudem, façam faculdade, se possível, façam pós-graduação, aprendam coisas novas, todo dia e evoluam com pessoas isso é essencial então é isso que eu queria falar para vocês se você gostou deixa um like aí no vídeo compartilha com seus amigos comentem nesse vídeo o que, o que você acha que vai acontecer com o perigo de pesquisas logo a pandemia me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo Inscreva se inscreve no canal aqui ative o sininho para receber notificação de vídeos novos e até mais. Valeu.